Thank you. Cara, eu virei profissional só em 2016, velho. Começo de 2016. Tipo, profissional mesmo assim, sabe? Que viaja e tal. Mas CS, que eu é brinco mesmo, faz. Desde 2006, Toda já, mano? Né? Ah, Caiu, Dan. Jogava Ilda. Um game, jogava casual. Era um tunadão mesmo. Não, oh, não caí. O bagulho tava vindo, cara. É 19. Nossa! Para o Nossa! Mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um, mais um, mais um meio. Funcionar. Ato. Pegar na faca, força. Que beleza. Que U. Que que isso? Que, que isso? isso? Não dá pra jogar, velho. <risos> que porra foi isso? Ah, é o que eu tô falando pra você, <risos> pô Como assim, mano? <risos> ah, nossa! Isso é uma humilhação, isso é pior do que você... I am blending tomar my Tirozinho de sacanagem assim Ai, que horror, gente <risos> ah, pra mim. Ah, não. Tá da tá, esquerda é. Dominei o meio, véi. Pedras tem. Passou. Pra, pra, pra. Recuei meio, tudo ó. Vou pôr a base pra te ajudar, meu querido. Tomei na caixa. dois lá. Três, três. Mais um palácio, palácio <migual> e um sanduíche. Sanduíche? Passa o sanduíche, um. Passa ali embaixo. Fica em cima. Glass Nossa. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Chegaram de minutos. Cinco minutos. Nossa. Nossa, nada não. Olha Olha o Felpina salvando. Manda a porta aí! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o pior dele, tá ah, ah, sim! Né? Uhul. Uhul. Caraca, cara, mano, meu Deus Oi. do céu, velho. Depois, eu acho, Deus eu Deus você, Deus. depois Deus. de 60. 70 rounds, velho. Você mata, mano. Matei. Você é o sombro. Você também tava Tô. Entendi nada, velho. Mercado. Mercado, você é o Sei lá. Entrou uh, aí, velho. Um Me ajuda aí. Uma na árvore, uma na árvore. Um fundo na árvore e um e um. Nossa senhora! Toma, aí, ganhei. Toma, ganhei, tá ganho. Ai. Nossa, perdi, guys. Perdi, Ai. guys.